As melhores frases do rei Salomão Série, ensinamentos para uma vida sensacional Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra, será esmagado por ela. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. O ódio é motivo de dissensão, mas o amor cobre todas as falhas. A inquietação deprime o coração do homem, mas a boa palavra o conforta. Parece ao tolo que o seu caminho seja reto, mas os sábios ouvem conselhos. Escute as instruções de Seu Pai e não rejeite os ensinamentos de Sua Mãe. O ódio produz mais ódio, o amor perdoa tudo. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. Cuidado com o coração, porque dele brotam as fontes da vida. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Os ganhos obtidos irregularmente de nada servem. Mas o viver com justiça livra da morte. O ignorante... Se calado, será considerado um estudioso e será sábio se não abrir os lábios. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, é o preguiçoso para quem o emprega. A mulher sábia constrói sua casa, o tolo com as suas próprias mãos a destrói. A tempestade passa e os ímpios Desaparecem, mas os justos permanecem firmes para sempre O filho avisado é abastecido no verão Mas o canalha dorme na época da colheita Os lábios dos justos destilam a bondade Da boca dos ímpios brotam impiedade Os planos fracassam por falta de conselho mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. O bom julgamento é uma fonte de vida para quem o possui, mas a tolice é o castigo dos tolos. Quando o orgulho vem, a desonra também vem, mas com os humildes está a sabedoria. Um coração gentil é a vida do corpo, mas a inveja corrói os ossos. Uma cidade grande é a glória do rei, a falta de súditos é a ruína do soberano. Há decepção no coração daqueles que tramam o mal e alegria nos que dão conselhos saudáveis. Melhor é a sabedoria do que as mais finas joias e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Não negue um benefício a quem precisa, sempre que estiver em suas mãos. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. O desavisado acredita em tudo o que lhe dizem mas o prudente vigia seus passos. O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Quem mede suas palavras é um homem sábio, e quem mantém seu sangue frio é inteligente. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio Mal. E para contribuir ainda mais com a sua expansão de consciência, aí na tela está aparecendo duas sugestões de vídeos para você assistir. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o seu comentário mencionando a frase que mais chamou a sua atenção. Um grande abraço e até breve!